¡Fantástico! De volta canal na FIFA Trade Channel Pega lá a listinha grande aqui Pra vocês poderem lucrar ainda no FIFA 20 E dá pra lucrar, vamos lá é, Petalo. ó, esse daqui, ó velho Pizella, tá? Ele tá mais ou menos aqui no, no Xbox, tá 2.000 coins, 2.000, eu só 1.800 Ele tem lances de, olha, 800, 900 Consegue comprar, deixa eu ver se ele tá vendendo aqui A 2.000, deixa eu ver aqui, opa 2.000 vende, não, 2.100, 2.200 2.200, 2.100, vai Porque 2.200 tem bastante aqui 2.100 consegue vender, VLAN Pessoal, sempre tem lance, Um jogador que saindo muito é um ouro, não raro. Então, 700 para cima está lucrando bem. Não obstante, sai 400, 500. Você pode comprar e já vender. Pode ver que o pessoal está lançando dois mil aqui, dois e pouco é o preço dele, tá? Mas ele sai mais barato, então sempre dá uma olhada. É um argentino, ele sai bem abaixo de dois, saindo aqui bem barato. Você consegue comprar e já fazer um lucro, tá? Lancei no WhatsApp esse jogador aqui para vocês, então já pega aí também. Ó, esse esse daqui ó show esse daqui top pessoal lance dá para você ganhar muitos lances de 600 nele, 650 lance virgem 600 tem 600 750 dá para vencer ele tá vendendo mais ou menos 1500 tá deixa eu dar uma olhada aqui ó já não tá, ó 1500 700 1800 1800 oh, acabou de sair 50 1800 consegue vender eu lancei esse jogador ontem para vocês tá ó oh, 1900 consegue vender deixa eu ver dois deixa eu ver dois aqui dois Ó, do, olha, 50, consegue vender Mano, 1902 2 Jogador muito bom consegue vencer no lança Aí pega aqui, ó Sempre tem lance 600 nele aqui, ó, tá vendo? Ó, tem um lá, eu vou dar, tá? 37 já deve de ter postado o vídeo Não tenha é, pressa, tá? Porque ele consegue vencer aqui, ó, ó Aqui, ó, 600, tá vendo? Ó, 650, muito bom, pessoal Já dá pra lucrar, eu vou lançar ele lá Eu vou lançar ele lá Vamos lançar aqui, ó, 1.900 Bom, vamos lançar aqui, ó e Deixa eu ver aqui se eu consigo lançar vamos, Ó, 600, vou lançar aqui, ó, 1.700 Lucro rápido, tá? Ele tava 1.500, é o preço dele, 1.500 Só que subiu, beleza Vamos tabelar aqui, um, 1.700 ou 1.800 Já tem 1.800 lá, vamos, vamos empatar, né? E vamos nessa Tem mais aqui? Eu devo ter mais aqui, ó Então vamos dar uma olhada? Devo ter aqui Vamos lá temos os vendidos aqui, ó. Já vendi uns aqui, ó. Tá? Lembrando. Oh, olha só: quatro Olha esse jogador. Anotem que tá na lista também. Jogador vendeu, mano. Esse daqui vende bem, tá? Tá saindo bem. Ele tá caro. É um ouro não raro também. E muito bom: 4,400. Quatro eu comprei um dele aqui. Eu devo até ter aqui. Ele sai mais barato, tá? Porém, eu comprei dois abaixo de 3. Um, 3, outro dois e cem Que é esse que eu vendi. Deixa eu ver. Ó, 3 mil, manos. Deixa eu ver o lance dele aqui, ó. Olha só, hein, manos. Ou oh, oh, danado, ou oh, não? Lança aqui, meio, meio escondido, né? Tem mais um aqui, ó. Oh. quer ganhar 300, mas cada uma vale 4 e pouco. Ele aqui, manos. Ó, oh, vou lançar lá. Deve estar tá até mais caro. Eu vou lançar quatro e 500. É. Não, 4,400, vamos fazer igual o outro Compramos por 3, dá pra comprar Mais barato, lançou, beleza Anotem, tá, vamos anotando aí Jogador bom pra lucro aí, deixa eu ver se eu tenho Até mais aqui, posso até entrar Aqui só pra ver, anotem também Tolisso Tolissou aqui, neste momento 25, 26 mil coins aqui 25, 26 mil coins aqui, só que ele compra aqui Horário melhor a 4 horas da manhã até as 5 e 15, 5 e 20 no máximo. Ali. Então, sempre tem abaixo de 16, 18. Tô comprando. Pode ver que eu vendi aqui já pela manhã. 20 e 21, comprando abaixo de 16, 16, 17 até uns 18. Tá no lucro, diferente de 2 ali, desconta 5% a cada venda. Agora, se nós formos pesquisar aqui, de, antes de eu pesquisar, deixa eu só mostrar aqui: ó, tem um saco ali para vender, né? Tem mais um aqui, deixa eu ver: ó, ó, tem mais um aqui, ó, ó lá, ó, 600. Tá é lance, tá pessoal, 1700, já tá no lucro. Bem, bom, vamos ver se já vendei já. tá né? tem oito vendidos por enquanto. Beleza, falei aqui do Toriçô, né? Vamos só pegar aqui, só pra ver se tem mais um mais barato aqui. Que ele é 1.500, tá pessoal? Tô abusando, tá? 1.800. Deve vender, se não vender, eu baixo. Por quê? Vencei por 600, 650. Estamos um lucro muito bom aqui, tá bom? Então, se eu vender ali por é, 1.600, 1.500, estamos tá no lucro. Até 1.400, tá bom? A gente só não, não baixa muito pra não destoar do mercado ali, tá? Não falar pro mercado que, ó. Ele tá barato, não, Vou manter o preço dele, tá? É, o Tolisso é esse aqui, ó, especial, tá bom? 8,5 ali, tá? Vamos manter aqui, ó, coloca 10 e pouco, que ele tem um CL ali que não presta, né? Pra nós, pra Lu. opa! Ah, é, ó, esses aqui que não presta, tá? Beleza, vamos colocar 15 aqui, ó, vamos colocar 15, é ruim porque exclui a possibilidades de você encontrar o outro mais barato Mas não tem importância, só pra filtro mesmo, ó Falei que ele tava 25 agora, né? Ó, tá vendo, ó, e é isso mesmo, ó, 25 Tem lance dele? pode ver quatro horas da manhã cara, pode ver quatro horas da manhã, ó, já não tem mais mano, ó, tem um de 15, mas é dois dias, é louco, deixa ele aí né, aqui ó, você consegue encontrar barato, quatro e pouco da manhã, tá, se você quiser, logicamente, né? bom, vamos lá, é, falar nisso, antes de continuar pessoal, nós temos na descrição, tá na tela aí, tem vários acessos pra vocês seguirem, tem que seguir, tá, falar nisso, tem que seguir, vai no Twitter, me segue, Tá? Tem um jogador que eu vou falar no Twitter ou no grupo lá no Telegram Então me siga no Twitter, me siga no Telegram tá? O Telegram é com 2 n 1 Tá na descrição, não se preocupe, tá? Tá na descrição, vão lá, nota embaixo o tá? e entra lá tá? é, Já somos milhares de pessoas lá, falta você Entra lá Ok? Eu vou falar um jogador lá ou no Twitter, um, um dos dois lugares, vou falar um jogador, ele é bronze, vou falar um jogador para vocês verem se você tem no seu time, se você tiver, pode lançar no máximo, que até hoje, hoje, tá? Hoje é dia 3, 3, até meia noite de hoje ainda, eu vou comprar o seu jogador, tá? Esse lança no máximo lá, 9,900 e 10 mil, beleza? Vou dar lance nele lá, tá bom? Pra gente saber que é que é o seu mesmo, coloca ali lance mínimo 7.500 lance mínimo 7.500 e o máximo 10 mil, tá? É um bronze. Eu vou lançar esse jogador, só quem viu o vídeo até aqui vai saber é, o que eu tô falando, tá? Eu vou só postar o jogador lá, vai ser hoje, tá? Amanhã já não vale mais. Então se você vê se você tem no seu time, se você tiver, já lança lá, tá bom? É um bronze. Por enquanto é um bronze. Depois eu vou fazer a mesma coisa. É Xbox, tá? Por enquanto, só pelo é, pessoal do Xbox, tá bom? E eu vou lançar lá no nosso grupo ou no, no, no Twitter, então me siga nos dois tá bom? E lembrando de seguir é, se você é novo, não conhecia o canal já vai se inscrevendo aqui, o seu canal de trade, principalmente de trade, tá? Mas é conteúdo aí de FIFA, tá certo? Vamos seguindo aqui então, ó, Joaquim esse daqui, meu amigo ó, Joaquim, Joaquim muito bom também, tá? Ó, esse aqui, 80, beleza? Esse é um ouro raro, tá? Ele tava mais ou menos esse daqui tava mais ou menos 2,500, 2,500 600, deixa eu ver aqui 26, Ó, ó, tá vendo? 2,500 consegue vender 2,500 consegue vender, sempre dá uma Olhada, ó, tá vendo os lances aqui, ó Tem lances muito bons aqui Que você pode dar, tá? Vou dar aqui, ó hum, vou dar aqui, ó Vamos dar 800, ele é um 80, tá? E nacionalidade boa Então é sempre bom dar um lance um pouquinho maior Aí, se você puder, né? Então um lance um pouquinho ah, ó, Tem mais um lance aqui, ó, vamos dar mais esse lance aqui Beleza, tá 2.500 agora Então até mil e pouco tá bom, olha, ó, acompanha então, ó, Acabou de sair mais um, acabou de sair mais Esse tá saindo demais, ou você vai sniper Como que eu faço isso? Desconta 5% Cada venda, tá? Pessoal que não sabe Sniper também não sabe que tem isso aí de Desconto, não é pau a pau não, tá? Cada venda desconto 5%, tô falando aqui, pessoal no FIFA 20, mas eu já tô é, preparando aí o terreno pro FIFA 21, tá? Então você que não conhecia e tá chegando aí, ok? Já vai chamando até mais gente aí pra gente poder chamar mais gente pra poder ajudar, tá? Aqui a gente sempre fala retoricamente, né? Ah, e reiteradamente aqui é tudo 100% gratuito, então você não perde nada seguindo a gente aí em tudo quanto é, é meios aí, tá bom? <risos> Lógico que a gente não, não extravasa aí, não. ó. Olha lá, 2.400, não vou pegar, tá? O precinho de venda, tá bom? Mas, é dessa forma que você vai pegar ali, beleza? Saiu de 1.000, 1.500, até menos ali, comprou, cara, comprou. Vamos próximo? Bom, a gente pode até fazer aquele fonte lá, né? O Fonte, deixa eu dar uma olhada aqui. Portugal, Fonte. opa. Ó, ele mesmo, ó, vamos dar uma olhada quanto ele tá. Eu vendi por 4.400, deixa eu ver, ó, 4... oh, tem... Uia, oh, tem um de quatro, 4... cara, lançou agora, mano, quatro, só pra me zoar, hein? Olha. Olha, já deu ban. Puta merda. Vamos entrar de volta aqui. Espero que no FIFA 21 tenha um mecanismo para re reconhecer que a gente está no console fazendo aqui. Fazendo trade, né? Por que não? Mas comprando o jogador no console na mão, né? Não automaticamente. E aí, pare de fazer isso aqui, ó. Né? Isso aqui é muito chato. Isso aí interrompe nosso raciocínio. Né? Atrapalha a gente gravar. <risos> é, não é. É, então vamos virar aqui o bichinho. Pronto, olha tá lá. Ó. Show de bola, vamos entrar de volta lá Já viram que aquele jogador está 4,400, tá? Então vamos entrar aqui é, Vamos no Power 7,9 Jogador bom também, tá? Vamos aqui, ó, opa, um aqui, ó Ó, vamos aqui no power Vamos pegar ele aqui É outro, tá? Que está valendo a pena vocês é, Tentarem aí, se vocês quiserem, né? Fazer trade com ele, ó power ele mesmo, ó Ele aqui está mais ou menos, é ouro não raro, tá? Mais ou menos 1,600 também 1.500, oh, oh, oh, ia tem um lance de 1.300, é, 1.400 por ali, né, pessoal, tem um lance ali que já deram, né, bom, tem que ficar de olho, ó, sempre cai, é, jogador mais barato aqui, tá, então de olho aí, sempre é um ouro não raro, então é bom, porque acima de 350 tá comprando ali, tá bom, vamos nesse aqui, ó, uh, Ryan, Beer. Oh, vamos ver se, Ryan, pronto, é esse aqui, ó, tá show esse daqui muito bom ele tava mais ou menos mais de 7 mil. deixa eu ver aqui 6 não tem ó olha ó 7.000 lógico que esse time aqui tem mais lá mas ó 7.000 aqui para vender então 6.800 ó tá vendo não é a mesma pessoa não ó então tá muito bom, pessoal, tente sniper aí, ver se você tem no um time, vai vale 7.6800 consegue vender Tá bom, na nossa plataforma aqui, e agora olha isso aqui ó É... H-I-U... Aqui ó... Eurélio... <risos> olha só o Eurélio... Se... Não, ele não é... O, olha só Ele daqui é mais ou menos... Bom, ele já não tinha, ele tinha 4 ou 5 aqui, ó Mesma coisa, ó Ele tá carinho também, beleza? Eu não acho que ele tá nesse valor aí Tá? Eu lançaria ali 4 Ó, tem um lance aqui, ó Mais 11 horas, mano Ó, esse tá até bom, ó 3 e pouco Mas aí tem que testar Esse daqui tem que testar, tá? Eu só vi que ele tem pouco no mercado Então tem que testar ele aí, beleza, manos? Então... Fiquem de olho, se você tiver no seu time, é uma possibilidade aí de você é, conseguir fazer um lucro aí com ele, tá? Ó, dá uma olhada nesse aqui, ó. Show de bola também. Esse boa na Espanha, tá? E tá saindo bem, tá? 3.20, 3.30, 3.400, 3.40, 3.50. Vai, 3600 aumentou. Ó, 3.8 é mentira, tá? 3.300 consegue vender. porque você pode dar uma olhada aqui, ó. 22.3800 não vendeu, tá? Então 3.300 consegue. Aí dá um lance aqui, ó. Dá um lance de 1.200, esse vale, ó. Mais um lance aqui. Tá vendo? Tem um lance de 400 ali, ó. Você pode dar um lance de madrugada e consegue vender. Ó, 3.800. Parece que o outro já vendeu, né? Tinha dois, não era? 3.800. É, o outro já foi, é, ficou um, tá? Tinha dois, ficou um, se não me engano, era isso mesmo, né? Ficou um, então o outro vendeu, ok? Então, mais ou menos, pessoal, 3,300, 3,500 consegue vender aqui, tá bom? De olho nesse item aí, aí a gente vem aqui no Michael, vamos lá, no Michael, Opa, isso mesmo, vamos aqui, qual Michael? E, Miriam, esse tá saindo demais, tá? Esse é 2,600, por conta que tá saindo bem, Ó, 2700, 2200 gravando na noite, tá pessoal. 2.700 consegue vender? Pode ver que tem uns um 59, tá ó. Então tá saindo bem, ok? De olho nos lances e esse aqui, sugiro sniper tentar sniper, tá? Ouro não raro, então sempre sai. Então, ó, dois, beleza. Só aqui ó, tá? Pegou de dois mil, mil e pouco até menos que mil, tá no lucro, tá bom? Muito bom também. Está saindo bem, tá? Nos packs ainda. Ok, outro aqui, ó, show de bola. Vamos lá, ó, esse mesmo. Esse, esse é bom. Esse é, Eu olhei ele rindo, deu vontade de rir também. Mas esse é bom, ó, 2,900. Tá, deixa eu ver aqui, 2,800, 2,700. Consegue vender esse turco aqui, show de bola, ó, 2,900, 2,800. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, opa, ó. <risos> Já comprei, tá vendo? 2,900, 2,800, 2,845, 2,700. Eu comprei por 1,600. Agora é o teste. Eu vou lançar aqui agora. Ele já não veio, né? A gente volta lá. Vamos pegar aqui, ó. Vamos tentar lançar ele aqui, né? Tá vendo que saiu 1,600? Dá para comprar até mais barato, tá? 900. Ele sai bastante, 950 aqui, ó. 2, é, né? 2, uh, vamos colocar 2,500. Vou colocar 2,500 para teste, tá pessoal? 2,500, tá bom? Então, beleza, show de bola. Ah, eu falei do Pavard e tem uns ali. Deixa eu dar uma olhada aqui. Opa, deixa eu dar uma olhada até por quanto que, ó, 2,900 consegue vender, né? Ó, só tem uma aqui. Beleza, aqui lá 2,500 vai vender logo. Deixa eu dar uma olhada no Pavard aqui que eu tenho uns ali pra vender. Deixa eu ver se eu comprei barato. E aqui, Pavard, opa, vamos lá, tá aqui. Acho que 2.300. 1.300, 1.400. 1.400 só tem 1, um, 2 minutos. Vamos ver aqui. 1.500. É isso mesmo. Ó, mil, ah, 1.300. Beleza. 1.300. Vamos ver por quanto eu comprei. Já vendeu um. Já vou nele, hein. Já vou nele que eu tô achando que é esse daí, ó. Ó, ó. E é ele mesmo, ó. Já vendeu. 2.500, tá? Ó, já tá vendendo aqui também. Bom, esse aqui eu já tinha mostrado, né. Aqui já falei. Ó, já vendeu aqui. Tá bom? Vamos dar uma olhada lá. Vamos aqui, sem pressa, tá, pessoal? Tem pouco no mercado por enquanto, não de jogador Players, tá? Lançando tal Ó, ó, 900, ó, vamos colocar 1.300 Aqui, pra vender, o mesmo meu É mais barato, ó, 1.000 Beleza, 1.300, quem tem poucas coins, né? Acho que vale a pena fazer aqui, tô falando Uma lista, então você não vai se, se ater Apenas em 1, 2, 3 jogadores, é uma lista, tá? Beleza, ó, nós temos esse aqui, 700 Deixa eu dar uma olhada quando é que ele tá Ó, tem mais um lance aqui, mas 32 minutos Meu Deus, ó, vendeu lá, deixa eu ver aqui 2.700, 1.000 oh, oh, Ou oh, danado, acho que 1000, hein? Até mais, hein? Até mais, até mais. Deixa eu ver aqui, oh, 1500, 1300, e não tem mais, hein? Acho. Eu vou nele aqui, oh, vou colocar 1200, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom, hein? 1200, depois daquele 1000 sai logo, né? Deixa eu ver se vendeu mais um aqui. 9, oh, acho que tiraram um lance aqui, tudo bem. Depois eu vejo isso daí. Deixa eu dar uma olhada aqui, senão eu não consigo passar. O que eu preciso aqui, ó, 1300, saiu um de 1200, acabou de sair um de 1200, Deixa quieto. Deixa quieto, deixa ele vender esse depois a gente vende o nosso, tá? Falando em vender o nosso, um que tá saindo bem também é o Bailey Eric Bailey, ó. Esse daqui bom demais, tá caro, tá? E acho que vale a pena vocês tentarem fazer. Ele tava 2900 aqui, deixa eu ver 260, não, 2800, não, dá 3. 3,300, 3,200, aumentou, 3,200, aumentou Tá, a tendência é cair um pouquinho logo pela manhã Isso aqui, ó, 3,300, mesma coisa, pessoal, snipando, tá Tenta snipar. jogador que vende a 2,900 Não se iludam 3,200, que ele demora a vender Pode ser que ele nem consiga vender Então coloca 2,900 aqui, tenta comprar 2,200, 1,500 Sai, você comprou, vendeu No seu time, com certeza, deve ter aí, tá uh, Vamos aqui, ó, vou mostrar aqui, ó Flo Opa é, se você já não vendeu, né? Flooring, que ele sai muito em pack, tá? Esse jogador aí Andone, é, esse aqui, ó Aí você vai ver aqui, ó, ah, mas ele é barato, né? mil. ah, mas tem aqui né, barato, aí você faz o seguinte ó, ele tem duas versões, tá? Ele tem duas versões aqui, tá vendo? Ó, ó, ó, você vai na galata sarai, cara sarai. <risos> você pega aqui, ó, o CL, vai no CL, beleza. Aí, mil, mil já não tem, mil já não tem, tá? Então você vai aqui, ó, mil, duzentos, mil trezentos. Não tem quatrocentos, ó, mil e quatrocentos. É ele, tá bom? Esse daqui, Gala é isso mesmo, né? Ó, Gala sarai, esse aqui, tá bom? Você vai nele aqui. Geralmente você consegue lances ou, ó. Tem um lance aqui, de ó, vou dar um lance 450 nele aqui Beleza? Já vendeu umas coisa ali e tal Ou você consegue comprar, tem um lance aqui também Então, mano, dá pra você tentar fazer um lucro legal Tem um 1400 aqui, deixa eu ver se tem 1500 Ó, tem 1500, 1400 seria o preço de venda Tá bom? Porque só tem um, você consegue vender Tá ali dentro dos 50 minutinhos, tá? o cl Vamos aqui no um que tá bom também, que é Louvre, vamos lá. pegou ele aqui, ó. Não achou? Ah, esse também é bom, mas não é esse não. Deixa eu dar uma olhada aqui. Como ele não tá na lista, eu não vou passar por ele, tá? Mas ele é bom também. Ó, esse aqui, ó. Jogador que vale 6,800, aqui. 6,600, 6.60, 70. Vamos ver aqui, 800, 900. Ó, oh, eita, dando 200 Não vale tudo isso. Ó, oh, é o CL ainda, hein? Deixa eu ver um ouro dele aqui, 7.500. Hum, tem aqui, ó, oh, 7.500, tá? É, 7. Opa, tem um lance, mas 42 minutos, hein? Vamos dar? Acho que demora um pouquinho chegar lá, mas vale a pena, hein? Então, aqui, ó, oh, ouro, tá? 7.500, né? Não vai achar ali. Tem que pôr lá mesmo, só pra gente ver aqui, ó, oh, o ouro, aqui, ó. Oh. 7.500, 7.000 consegue vender um dar uma, ó lance E tem pouco, hein? Ó. Eita doidinha, tem, tem um lance lá Então, vira e mexe, sai disso aqui também Com 100, 500 coins, tá bom? Comprou, já vendeu Tá bom, pessoal? Tem mais, mas eu não vou ficar Usar o Azamoa, É uma lista grande, tá? Ó, Azamoa aqui, ó Esse mesmo, ó, primeirão aqui, beleza? Outro que tá saindo demais aí nos packs Dois e pouco, consegue vender Dois 300 tem Hum, 1 ó, Acabou de sair é e 2,100. Consegue vender? Tem, ó, tem um lance aqui, ó. Tá, vou dar 900 nele aqui. Vamos tentar vencer, né? Sempre tem, ó. Tem mais lance aqui, ó. Tá bom, 900. Tem mais um aqui, certinho. Pronto. E aí, tentar Sniper também. Quer mais? Tem um guaitá, vai. Não vou conseguir passar tudo, lógico, né? Ó, pode ser que eu passe lá no grupo lá também. Ok, opa, ó. É, 1.500 Deixa eu ver 1.500 aqui. Uhum, 1.400 Lance, tem? Ó, 1.400, acho que lance Ó, tem um lance aqui, vou dar, hein Vou dar esse lance aqui, tem um lance legal aqui também Vou dar 500, isso aqui de noite você consegue vencer Viu, pessoal? Tá bom? Lógico Que o vídeo tá saindo agora, pra não ficar muito Extenso, vou parar por aqui, vamos ver aqui Que nós vendeu mais um aqui, ó Só pra você ter uma ideia aqui, ó Ah, vendeu aquele lá, ó, já vendeu, tá vendo, ó Tá bom? Vai vendendo aos poucos aqui Tá certo? E tamo junto Mano, deixa eu ver aqui que eu venci, ó Não venci nenhum, por hora, por enquanto Não venci nenhum, tá, tá certo Sem problemas O tá, é... que eu ia falar? É, tem um jogador bronze que eu vou falar pra vocês, tá? Tentem lucrar com isso daí com certeza você vai conseguir um lucro bom com esses jogadores aqui que eu mostrei, tá pessoal? É, dá pra fazer um lucro muito bom, demora porque a gente tem no mercado aqui na nossa plataforma, tem só 300 mil aqui ao vivo, lá nem isso tá? Tá chegando lá, então com certeza vai demorar um pouquinho mais pra vender mas vende, se você lançar nesses preços e pegar por um preço barato, você tá no lucro, tá certo? Me sigam em tudo que tá na descrição aí, vale a pena é tudo gratuito, vale a pena e é, não esqueça daquele jogador bronze Que eu vou mostrar, vou colocar o print do, Da tela, tá? Qual é o jogador Pra você o que? para você Ver se tem no seu time, se você tem Você deve ter pago olha, um bronze raro tá? Se você tem, por enquanto, depois eu falo Outros jogadores, eu vou comprar no máximo Aí, tá bom? Vou dar um lance no máximo Aí você lança aí 7.500, ele E o máximo 10.000 Beleza? eu dou um lance aí e compro, sem saber de quem, tá? Por enquanto, no Xbox, a gente vai tentar fazer isso direto aí. Tá bom, pessoal? Um abraço, até a próxima, tchau!